Do meu lado direito está o Caldas, e do meu lado esquerdo está o Patife. Patife na voz, 30 segundos violento, quando você quiser, DJ, pode soltar Eu quero ver, eu quero ver, Sander. Eu quero ver, eu quero ver, ver, ver. ligado, esse moleque aqui tá por ibope, ele é o Caldas, só que ele não me vence nem com as nove. Por isso eu falo, é o absoluto. Pique anime, moleque, é pipi o Naruto Olhando no seu olho, cê fica com medo Você tá ligado, mano, que não vai ter erro Você sabe, agora eu vou te falar Porque, moleque, contra mim cê não vai aguentar É 30 segundos, pediu para eu começar Só que, moleque, cê não tem argumento pra trocar Esse que é o freestyle, o bang é louco O patife chega, é sequência de pipoco Eu quero ver a sua resposta Cê tá ligado, mano, De cê cai vai bater logo suas costas Cuidado, hein, Pra machucar aí, Calder e... 30 segundos de resposta Levanta para a a mão, todo mundo aí, na rapaziada Por favor, por favor, oh, quem puder oh, vem com a gente Gol, oh, gol, oh, gol, oh, gol oh. Você falou demais, até porque agora cê apanha Cê vê que rima boa, caudas agora esbanja Mas cê falou demais, a rima aqui sai pelos poros Aqui é igual Itachi, cê vai ver sua morte diante aos meus olhos Seu merda, cê vê que na batida Que hip hop mano, minha missão vai ser cumprida Até porque cê sabe que você é um alienado Falando de anime, cê tá desanimado Já era, filhão, cê sabe a rima é boa Acabando com você, cê sabe perante a pessoa Sua rima já foi pronta, aí cê deu uma Falei de Itachi, tá cheio de, tá, de decorada. 30 segundos, terminou, volta, Caldas na voz, vai que vai! Ei, ei, ei, ei, ei. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai ou vai matar. Vai matar ou vai e o que vocês querem ver? Sente. E o que vocês vão ver? Cerque! Uou, uou, uou! Pesado, já era então, truta cê vê causou arrepia Você é o patife pra me ganhar só com patifaria Já era mano, nem patifaria Porque a rimas é muito boa, nem patifaria E aí cê sabe que a rimas aqui nem se estresse Pois patifaria, cê derrete igual parte maionese. Será que cê entende? A rima já tem queiro Cê sabe que aqui rima boa já tem tempera E aí? Você vem só solta o tempero, rima boa, tá azim, Por isso o Caldas tá bem Oh, você falou demais, a é porcaria Pois hip-hop, mano, não vejo te transmitir com alegria Até porque, mano, seu ignorante Pois hip-hop, eu não vejo no teu semblante Maria, Tem resposta oh, do outro oh, oh, lado, oh, patife oh, oh. na voz 30 segundos, mata ele 啊。 Cê não ouviu no meu semblante, aqui é o tormento Porque o rap não é por fora, o rap é por dentro Essa é a verdade, moleque, cê tá panguando Falou de maionese nela, você tá viajando Porque não sabe o que cê fala Cê tá ligado, mano, que eu chego e te mando pra vala Vai vendo, mano, cê não entende Tanto desanimado, é claro, mano, a forrar do oponente Cê tá ligado, cê não entende Chego bem tranquilo, mano, ma na moral, descarrega os pentes Só que é pente de poesia, Falou, falou, só que no final, moleque Só azia, porque você que não entende Você tá ligado, acha que é bom, mas você não é o suficiente Fechou Renan Duarte vota em 3, 2, 1 Terceiro round por Renan Duarte Plateia vota pela rima que começou Barulho para Caldas Barulho para Patife Por vocês, Caldas Leite decide em 3, 2, 1 Caldas 2 a 1, Caldas está na próxima Faz barulho família Muito obrigado pelas palmas, Seus bonitos